Internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, começando aqui mais um DS Entrevista, hoje recebemos aqui William Fujikura e Luiz Igashi, Iga, I, igashi né? pronunciei certo. É, eles que são da Acesne, que aqui de Suzano, vão comentar um pouco do Punka Matsuri, que acontece nesse final de, final de semana aqui na cidade. Comentar aqui detalhes, atrações que vão ter ali culturais, a culinária também, que também que é, uhum. é importante ressaltar lá da culinária. Agradecer Sim. a participação de vocês aqui e pedir para dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. É, muito obrigado pelo convite aí. A gente quer divulgar isso aqui nesse canal muito legal aqui para a comunidade suzanense e região também. Tá? Bacana. Luiz... É, realmente eu quero agradecer ao Diário Suzano por esta oportunidade de estar divulgando o nosso evento, que eu acho muito importante para a entidade, até para a comunidade poder participar. Bacana. Sei que você tem várias anotações aqui. Eu queria ah, começar sim. perguntando um pouco de como que o que, que o, o público, a população, pode esperar, do que, que ela vai ter lá quando for. Vai ser só amanhã? Quero que você traga os detalhes tá já. Então, é, vai ser sábado e domingo. É, sábado vai começar... É, Meio-dia até as 21 horas, uhum. sendo que às 17 horas vai ter o, a abertura oficial com, é, em, com os, o, autoridades né, assim, que a, apoiaram bastante a, o evento. É, vai ter presença do Consul do Japão também, é, entidades como uhum. o Bunkyo de São Paulo, é, a e várias outras entidades aqui da região que nos ajudaram, nos apoiaram, tá? É, a prefeitura de Suzano também deu um apoio e o governo do estado também tem nos uhum. apoiado nessa nesse evento assim que é uma coisa assim bastante grandiosa para o público é, em geral da região e a gente espera assim uma uma presença maciça do pessoal porque já fazem dois anos aí que não não, não, faz dois anos que não acontece, né? A gente está na 11 primeira edição Ia e isso. o pessoal está com muita vontade de estar tá aparecendo aí, sabe? É, é um é uma uma festa assim para a colônia uhum. que é muito importante para a gente resgatar assim as tradições japonesas tal, né? Ela é, é existe uma cultura japonesa que está sendo perdida, então a gente quer resgatar através do, do Asias que o Acias, assim é um clube é, fundado por japoneses e imigrantes assim, e, e, é, de uma parte assim, da agricultura dos agricultores em geral também e ela a, atualmente agrega assim, várias entidades nikkeis da região uhum. que são aquelas entidades pequenas de bairro, assim, que foram assim, tipo perdendo um pouquinho a força assim sabe porque muitos muitas pessoas assim descendentes de japoneses foram indo para o Japão fazendo DKC e tal né e aí é, essas entidades pequenas também foram to, é, perdendo força e a o Asias ela congrega várias dessas entidades junto uhum. né? então ela tem uma força juntamente também com a é, o Senibras, que o Senibras é uma escola, né, voltado também a, a ensinar também além da, do currículo brasileiro normal do, da grade curricular, também ensina bastante a cultura japonesa na, na, nessa sua grade, né? E um dos fundadores aqui, ó, o Luiz Gage, que idealizou essa escola, o Senibras, está uhum. aqui presente. Ele está como voluntário, mas na verdade também é diretor e tudo mais. É, e ajudou bastante na nessa divulgação da cultura, né? Uhum. E essa festa, assim, é englobando tudo que existe de cultura Para a população aqui em geral É que a gente está acontecendo isso esse evento Bacana Eu tenho bastante perguntas que eu separei aqui sim. Mas eu queria começar perguntando primeiro disso Eu já tive o privilégio de entrevistar é, acho que foi em 2019 que eu entrevistei para a edição de 2019 do, do evento. Tá. E aí sucedeu aí a pandemia, 2021, agora 2022 está se voltando a realizar. Uhum. Como que foi ficar esses dois anos aí sem poder realizar o evento, Bunka Matsuri, já? É a 11ª edição agora esse Isso. ano? Como que foi esse processo de dois anos sem poder estar tá se reunindo? Como que foi para claro, vocês? Claro, foi muito triste, né? Porque esses dois anos que não teve, é, e a gente... Sempre gostava de, dos voluntários participando, todo mundo ajudando para é, fazer um levante ali de recursos também para poder estar tá mantendo a, a, a Áscias, porque é uma entidade que assim, precisa de um, de um ganho extra ali para poder manter a infraestrutura do, do local e poder estar tá sempre fazendo melhorias e podendo chamar as pessoas. Né? Então, é, foi bastante triste porque a gente conseguia assim atrair o público a gente se divertia é, o público os voluntários se divertiam bastante assim ajudando e se divertindo ao mesmo tempo hum. e também chamando o pessoal que gosta da cultura da culinária da arte e tudo mais que eles vêm ali para assistir shows e etc né uhum. é, e para essa edição aí desse ano dessa primeira nesse final de se... é só nesse final de semana é só nesse final de semana Sim. Como que, que, que o pessoal vai ter, assim, de, de culinária, de atrações? Olha, são muitas coisas. <risos> até tanto, tanto é que, assim, eu até deixei mais ou menos listado aqui. É, bom, como comidas típicas, por exemplo, que o pessoal vem, assim, através de comidas típicas, vai ter o yakisoba tradicional, bifun também, uhum. sushi, todo mundo conhece, harumaki, é rolinho em primavera, uhum. gyoza, que o pessoal gosta bastante, lamen... É, Yakimanju, Moti, é, entre outras coisas assim, sabe, que no espeto de frango que o pessoal adora <risos> e tudo mais, né? Sim. Essa seria a parte mais assim da, da comidas típicas. Certo. Fora isso, a, a gente tem entidades como a Fundação Japão, que ela é localizada em São Paulo, vai estar tá trazendo um acervo de quase 100 quadros é, de imagens é, que chama o Kinoe, o que o Kinyoe, é isso. É, é uma serigrafia, uma uhum. xirografia da data de 1868 em diante. Mais ou menos uma arte que, que mostra assim, o cotidiano da, da cultura japonesa, da, dos familiares, o do que, que faz no dia a dia. E são quadros que... Depois, ela veio um movimento, assim, quando o Japão abriu as porteiras para é, o Ocidente, uhum. é, esse tipo de quadro, assim, ela inspirou muito movimento, assim, das artes, como o cubismo, como a impressionismo, uhum. e acabou também, assim, tipo, fazendo com que é, artistas, assim, daquela época europeu, que nem Vincent van Gogh e Monet, também a se inspirar nesse tipo de arte para fazer as artes deles também. Uhum. Vai, então tem muito ter, disso aí. Vai ter este, é. É, esses quadros, essas atrações. Essa exposição. lá exposição lá. Um dia, nos dois dias. Nos dois dias. Bacana. E onde vai ser realizado? É no mesmo local que sempre foi? ali na... Sim. Fica... Vai ser ali no bunkioli não Não, não. Na Serra Rua de Bitanos 535. Ah, tá. Isso. Aham. Tá, já. <risos> desculpe então, eu falei do, do... É perto lá da Akumatsu, mas... Sim, sim. É atrás da Akumatsu ali, né? Bacana. É, eu queria perguntar também um pouco do Bunka Matsuri, o termo Bunka Matsuri. É, eu já meio que sei, mas para quem está acompanhando hoje, saber exatamente o que, que significa Bom, o Bunka Matsuri. Bom, Bunka é, é a cultura, sabe... É festa Bunka. da cultura. Festa, festa da, da cultura. E hum. Matsuri é festa. Uh -huh. Então, Bunka Matsuri é a festa da cultura, aí subentende-se que é... Cultura japonesa, japonesa Exato. sim, com certeza. <risos> é, eu queria também perguntar um pouco, é, falando assim, da cultura japonesa como um todo, você abriu falando que tem se perdido um pouco, eu queria perguntar um pouco por que, que você vê que é, tem se perdido um pouco essa coisa da cultura japonesa e como resgatar. O, é, resgatar. Então, é, muita coisa assim se perde, porque assim, a, a geração, ela vai se misturando com a geração assim com o ocidente né Sim. a gente já eu sou de uma segunda geração ainda sou uma pessoa que conversa em japonês com os, os pais etc com os irmãos porque dentro de casa assim desde criança a gente conversava em japonês ah. porém os meus filhos já entendem muito pouco e assim os netos já quase não vão falar tem quase certeza <risos> eu não tenho neto mas isso aí vai <risos> acontecer então, é, ela vai se perdendo pelo linguajar. Mas só que a gente está tentando resgatar através desses, da comida, por exemplo, da cultura. É, vai ter assim, shows também, aquele de uh, cosplay. Hum. Uh, vai ter aquele taiko. Taiko, um, que mais? Aquela.. Uh, Kendo, judô, sumô. Uh, vai ter aquelas músicas japonesas cantadas pelo, aquele, é um cara famoso ali, Joe Hirata. Uhum. Uh, e mais, tem um pessoal que vai cantar. Então, são assim, é, o resgate é através desse tipo de coisa que atrai o público, entendeu? Entendi. Então, atraindo o público através dessas coisas, a gente espera que a gente consiga resgatar também, fazer um link, né? Uhum. o pessoal também se interessar pela cultura. Okay? então é mais ou menos uhum. esse é, é o, tive, o jeito já tive uma conversa até por, por curiosidade eu também fiz um projeto da, da faculdade um tempo atrás eu falei da cultura japonesa aqui na de a gente tava falando sobre é, peculiaridades da região né e aí uhum. eu falei das festas entrevistei lá em, em Moji o pessoal do Akimatsuri, Sim. vim e entrevistei também o pessoal do Bunka aqui nessa época que eu falei um pouco da, das festividades. E muitos falam muito dessa perda da, da identidade, uhum. de, de se comunicar. É curioso imaginar a comunicação em japonês, assim, as gerações... Eu tenho amigos japoneses, mas a maioria realmente não parece que não tem mais essa uhum. tanta essa ligação, né? Sim. A gente, a gente tenta, assim, então continuar Sim. sempre fazendo isso através é, dessas festas do do Acess, que congrega bastante é, entidades assim uhum. em torno dela né legal é, bom a gente já está com mais da metade aqui do, do nossa entrevista mas eu queria continuar perguntando da festa para reforçar claro. é, a respeito de público qual é a média aí que já receberam a expectativa para esse ano olha pela expectativa nossa assim de divulgação dos organizadores, acredit acreditamos que nos dois dias de evento é, possa chegar perto de uns 10 mil ou bater uns 10 mil, oh, yeah. é 10 mil pessoas, uh -huh. né porque já faz muito tempo que não acontece e outro que pessoal a gente está divulgando bastante Sim. e acho que o Diário de Suzano aqui é, é um canal de divulgação muito forte né na, na região. Eu acredito que, então, a gente espera atingir esse, esse público. Esse público é o mais do que ideal dos outros anos, por exemplo, foram... Sim, menos sim, menos, né? Eu acredito que, assim, deve ter ficado em torno de uns 5 a 7. Sim, né? é legal, bacana. 10 mil é bastante. Bastante. Então, lembrando aqui, é local, amanhã é o final Queria de semana e Uma horário. coisa que eu acho interessante divulgar é que nós vamos ter ali também a exposição de animais para doação ah, São cães ah, e gatos sim. Uma parceria com a prefeitura e várias ONGs uhum. Então nessa época de pandemia Teve muita uhum. a, a, Muito animais doados né Que o pessoal uhum. comprou durante a pandemia Agora estão desfazendo Então eu acredito que vai ter muitos animais ali Para serem do, doados uhum. Então é interessante quem tiver interesse De adotar um animal vai ter a exposição lá desses animais lá, a exposição do público. Legal. É o secretário André Chiang, né? Ele é, exatamente. Tem Ele que também. encabeça esse, uhum. esse trabalho aí, né? Legal. É Baby Me Leve, coisa parecida. <risos> Baby Me Leva, é né, O projeto. É coisa parecida, <risos> é o nome do, do programa, né? Deixa eu perguntar aqui, Isabela, vai ter comercial? Uhum. Vai ter? Vamos puxar já um comercial e a gente volta então para falar mais da festa e, e de outras coisas que okay. vai ter lá de evento. Bem-vindos a Gold Star Veículos, onde você encontra o seu semi-novo com qualidade, procedência e preço baixo. Corolla GLI 1.8 Flex automático por apenas R$ 83.900, Fiat Argo Drive 1.3 Flex por apenas R$ reais. Honda Fit LX 1.5 Flex automático por apenas R$ reais. Venha para a Star Veículos, o seu semi-novo está aqui.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 Olá, amigo internauta, voltamos aqui com é, o William Fujikura e também o Luiz Igashi para falar aqui do Bunka Matsuri, que vai acontecer nesse final de semana aqui em Suzano. É, eu queria antes falar das mensagens que a gente recebeu aqui no, na live do Facebook, né? o Arthur Takayama man, é, desejando aqui uma boa noite, um grande abraço aos amigos, é, o William e o Luiz, é, também a Silene a Araki. Parabéns, senhor Luiz e, Lu e William também. É, o Júlio César Maier, desejando boa noite. Parabéns a César, é, nas pessoas e nos diretores, William e Igashi. Parabéns ao incansável Arthur. É, pessoa parabenizando aqui, né? Claro, tá. esse pessoal todo trabalhando com afinco, sabe? Muito, assim, a gente precisa de tantos voluntários, muita gente, assim, envolvida nisso aí. Os preparativos é muita coisa, assim, sabe? Uhum. Então, sem esse pessoal aí, com certeza, o, o evento não sai. E esse pessoal, assim, ajuda demais a gente. Lembrando das senhoras da cozinha, né? Que é, são as peças fundamentais para a festa dar certo, né? Que é, é muito trabalho na cozinha. Você separou outras... Curiosidades daí? Ah, não. Pessoas, assim, é, são empresas, assim, ah, que realmente, realmente assim, estão é, dando apoio uhum. para gente, para a gente poder realizar esse evento, sabe? Então, é, a gente precisa de patrocinadores, assim, então a cidade, assim, tem empresários que possam ajudar, eles ajudam de uma forma, assim, é, pra, doando, sabe? Doando alguma coisa patrocinando uhum. para esse evento sempre acontecer. Porque eles são. Acho que a alma aqui do de Suzano, sabe? A alma para o Asias poder estar tá indo bem. É, ela é uma entidade assim, que sofreu também na pandemia ali, sabe? Porque muita gente assim, que frequentava, parou de frequentar. A, a escola também que depende ali do, do negócio, assim, também passou por bastante dificuldade, sabe? Então, é, todo mundo ajudando, ela continua em pé e a gente quer voltar num, de, da melhor forma possível, sabe? É, mantendo a cultura, mantendo o pessoal, então, é, a, o pessoal que é voluntário e as empresas que estão, assim, sempre apoiando, isso é de fundal, fundamental importância. E os voluntários todos que estão ali também... É, gratuitamente, indo lá, dando uma mão, sabe, para festa e tudo mais. Eu acredito, assim, que é, a união faz a força mesmo. Legal. Você ia comentar alguma coisa, Luiz? Então, eu gostaria de acrescentar que nós teremos aí, nessa programação, são vários números de alunos do CENIBRAS. Uhum. Os alunos do CENIBRAS vão fazer apresentações de várias eh, vários números aí, inclusive da turma do curso de japonês. Então, vai ter até apresentações em, em da cultura japonesa no meio desse total aí de pro, do, do programa, né? Entendeu? Uhum. Se alguém quiser ter acesso ao roteiro das apresentações, tem algum alguma coisa nas redes sociais, alguma algum script assim do do que vai rolar? Entendeu? A programação acredito que esteja assim no ar, deixa eu ver, isso aí eu acho que eu preciso perguntar para os voluntários. <risos> Tranquilo. <risos> Tranquilo. Deixa mas eu... assim, uhum. a gente já tem ela já toda roteirizada, assim, sim. Né? eu acredito que é disponibilizado também na rede social, sim. Eu só não sei o canal, onde que ela está não, agora. Não, mas a, a, a, a, o Bunka ou a SES tem rede sim, social, tem, né? Tem, tem rede social, tem Facebook, tem tudo, toda uma parte de mídia, sim. Bacana. É... Eu acredito que você entrar aqui no acess.com.br, Sabe? Eu acredito Ou aqui, ó O QR Code? É no, no... Bunkamatsuri Suzano que Joia, sabe? Tem que... A gente Já. tem Eu ponho até aqui ah, Certo Deixa eu ver, se vai ficar certo aqui, ó Matsuri É no Facebook E também no Instagram Matsuri Suzano Para quem quiser aí acompanhar isso. um pouco Saber de isso. detalhes é, Antes de a gente encerrar eu, já, eu queria perguntar um pouco a respeito de como que é a, a produção. Acabou o evento no domingo, já começa a planejar o do ano que vem? Como que funciona o processo aí de Olha, a gente tem bastante evento aqui, né? Então, o Bunkamatsuri Matsuri, a gente começa meio cedo, assim, acho que um, em torno de uns seis meses antes e tal, né? É porque a, lá, ali no Assis, a gente depende bastante de eventos também para sobreviver, continuar sobrevivendo. Então, é, tem aquele... O Bingo, que é bastante famoso, o pessoal gosta de ir, também vai ser um evento que vai ter em novembro, uhum. então eu acredito que agora a gente vai se focalizar em outros eventos primeiro, depois no Bunker Matsuri do ano que vem, quando chegar mais ou menos um período de uns seis meses antes, a gente começa planejamento e tudo. Ah, entendi. Tá? entendi. Aqui lá tem uhum. os departamentos, né? Uhum. Então... Uh, tem muitos eventos dos departamentos Campeonato Sim. Um evento para arrecadar recurso Então, uh, se não me engano Dá mais de 20 eventos por ano Lá no ACS. Uhum. Então, realmente uh, Essa organização, ela fica meio Apertado para uh, Poder organizar com antecedência Então, por isso que fica meio Eu sei que lá no Akimatsuri de Mogi eles, Acabou um, já está começando o outro né? E nós não temos condições de fazer isso Sim por causa do número de eventos que nós temos lá, entendeu? Sim, bacana. Bom, queria agradecer a participação de vocês aqui na nossa, na nossa entrevista e pedir antes de vocês darem uma saudação, de reforçar os horários, o local, é, as atrações aí principais que vão ter. Ok. Uh, bom, sábado, da meio-dia, às 21 horas, domingo, das 11 às 17 horas. Uhum. É, entrada franca, tá? Uh, apoio de todo Que é Sim. Estado, governo Prefeitura, é, Prefeitura de, Suzano. de Suzano De várias entidades As entidades assim é, Casa de Repouso Ipelândia, Escola Congo hum. de Gakuen no do Brasil é, to, é, Templo de Omondi, uhum. é O pessoal do Bifun aqui também uhum. Bastante apoiando o evento que mais? Uh, Olha, tem, deixa eu ver, uh, atrações, atrações que a gente... Ah, os departamentos, assim, que ajudam ali, tem o departamento das senhoras, que é o Fudim, o pessoal do uhum. badminton, a, ali, se vocês quiserem, assim, tipo, participar, é, se, tornar-se associado e tudo mais, temos, assim, é, como eventos ou como é, departamentos que fazem é, o esporte, cultura e tal. É, fudinha departamento das senhoras bad Binton, certo. kendo uhum. tênis de mesa gateball gateball é aquele uhum. de tipo um golfe né de senhoras senhores uh, vôlei pesca futebol uhum. tá? então são alguns departamentos assim e tem a escola também que se vocês né, a escola também ajuda bastante na formação ali do, do do, da associação, né, uhum. que é a Cenibras, que está ali só bastante um, presente no dia a dia ali do negócio. Uma mensagem aí, que a escola, no dia do evento, ela vai ficar aberta, inclusive aberta para rematrícula, para matrículas novas, uhum. o pessoal, o público poder conhecer a escola. Então vai estar à disposição tudo aberto exatamente para uh, quem visitar lá ter a oportunidade de conhecer a escola Cenibras. Okay. Certo. Sim, é. a escola é fundamental ali, hum, é então. uma escola muito boa. Bacana. É, bacana. Mesmo. Legal. Agradecer então a participação aqui do William, do Luiz. É... Convidar novamente para o evento que vai acontecer nesse final de semana, o Bunka Matsuri. Aí muita atração, seja do lado aí da culinária, da, da parte de... de é... É, eventos em geral, mas também de apresentações, beleza pessoal? Então, eu pedi para vocês darem uma saudação final para quem acompanhou a gente. Muito obrigado. Eu espero que todo mundo esteja lá, tá? Amanhã, depois de amanhã, é, comendo, bebendo com a família e uhum. todo mundo e indo atra, indo ver as atrações que a gente está oferecendo para vocês, tá? Sejam bem-vindos todos. É, eu realmente espero todos vocês lá, espero que curtam bastante o evento, né? Quanto mais gente for lá, é, é bom para todo mundo, então nós estamos aguardando a presença de todos vocês. Muito obrigado. Bacana. Quero agradecer então a participação de todo mundo que mandou mensagem aqui na nossa live, agradecer quem também assistiu, mas que não comentou. Lembrando que essa entrevista fica disponível no portal do Diário de Suzano e nas redes sociais também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, até a próxima.